O tratamento para dependentes químicos através da redução de danos foi o tema do debate promovido por pesquisadores do coletivo ampliado do Conselho Federal de Psicologia durante o Quarto Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Trazer a diretriz da redução de danos é colocar o sujeito no centro do cuidado, aonde ele escolhe qual é a direção que ele quer. E aí é poder trabalhar com a demanda do sujeito e não com a demanda nossa de especialista, né? Quem é o sujeito? O que ele está trazendo? Ele quer realmente parar de usar droga? Ou ele precisa tratar de uma infecção? Ou ele precisa de um outro tipo de cuidado? ele precisa repensar as relações dele com a vida a própria droga. Durante o diálogo a postura do psicólogo em temas como a homossexualidade e a transexualidade também foram discutidos. A homossexualidade as transexualidades elas se colocam como esse lugar onde o próprio sujeito vai dizer quem eu sou e não um profissional a ponto de é, autorizar ou não a sua mudança de nome, a sua mudança de sexo. Então nesse sentido o ponto de contato foi fundamental para a gente ampliar o debate. A psicologia a se abrir a essa a esse diálogo, ela ela potencializa ações sociais, potencializa a imersão de novos sujeitos. É, políticos, como é o caso de homens trans, que hoje começam a vocalizar os seus, as suas demandas, as suas necessidades, e se colocando na esfera pública como sujeitos de direito. Isso é, é fundamental para os homossexuais, para as lésbicas, para as travestis, e para as transexuais e, e os transexuais de um modo geral. Para muitos participantes, a redução de danos desperta outro tipo de consciência diante do vício e a maneira de lidar com ele no tratamento. Nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que aprender a respeitar a singularidade do outro, das formas de ser e estar no mundo. Infelizmente a gente vive numa lógica muito prescritiva, Então é o outro que diz o que eu posso ou não posso fazer, é o outro que diz que me normativa, a gente vê muito pelas questões judiciais. Então, é o juiz que determina para o adolescente usuário de droga onde ele vai se tratar. Se vai ser no CAPS, se na comunidade terapêutica, se ele vai para o cumprimento de medidas socioeducativas. Sair da lógica prescritiva também é uma pequena sedução da profissão e a gente tem que começar a fazer esse exercício de humildade.